Algumas pessoas têm curiosidade em saber se eu sou cristão e hoje eu digo para elas que não. E eu digo que não porque essa palavra sempre foi um rótulo, uma maneira de poder classificar as pessoas. Por exemplo, eu nunca vi Deus chamar um filho dele de cristão e nem Jesus se referia aos seus discípulos como cristãos. De acordo com um relato histórico descrito no livro de Atos, a gente percebe que cristão foi um nome dado por pessoas que não eram cristãs aos discípulos de Jesus e isso aconteceu porque a palavra cristão na verdade pode parecer que é um aumentativo mas na verdade é um diminutivo então quando você lê cristão na verdade você deveria estar lendo cristinho e como a gente sabe que a palavra cristo significa ungido ou messias então a gente poderia dizer que cristão é um ungidinho e é por isso que não faria o menor sentido eu me apresentar a você por exemplo dizendo que eu sou o ungidinho coba e pensa comigo, você conseguiria imaginar outra pessoa respondendo, muito prazer, eu sou ungidinho fulano de tal. E com isso eu estou querendo dizer que se denominar cristão é uma coisa que não faz o menor sentido do ponto de vista histórico. E o que me motivou a gravar esse vídeo de hoje é que eu andei pesquisando na internet qual é o significado que costuma se dar para a palavra cristão. E de modo geral, se você mesmo fizer essa pesquisa, você vai perceber que essa palavra significa adepto ao cristianismo. Mas aí pensa comigo, meu irmão, alguma vez Deus chamou a gente a construir uma religião chamada cristianismo? Alguma vez você viu Jesus andando por aí ou mesmo algum relato histórico dizendo que ele estava organizando um grupo de pessoas para fundar algum tipo de religião? Agora eu queria que você pensasse junto comigo, o que faz com que as pessoas associem um indivíduo a um rótulo de cristão? Nos dias de hoje eu vejo que existem dois tipos de rótulos para cristãos. O primeiro é aquele cristão que acredita em Deus. Essa que talvez fosse a definição que um cristão não praticante diria para si mesmo. E se até o diabo acredita em Deus, então não faria o menor sentido eu me denominar cristão para me considerar algum tipo de ser elevado ou superior a outras pessoas. Por outro lado, existem pessoas mais religiosas que costumam atribuir ao ser cristão o fato dessa pessoa ter que frequentar alguma reunião, participar de alguma sinagoga então será participar do culto ou da missa todas as semanas e estiver subordinada a autoridade de um pastor ou um padre e então essa pessoa é um cristão algumas pessoas ainda dizem que para ser um cristão de verdade você precisa construir alguns sacramentos participar de alguns ritos. E aí as pessoas dizem que é obrigatório que um cristão participe da Santa Ceia, seja batizado, casa na igreja e assim por diante. Mas meu irmão, você acha mesmo que foi isso que Jesus ensinou para os discípulos dele? Você acha mesmo que Jesus disse para os seus discípulos que a gente deveria rotular uns aos outros pelos comportamentos religiosos que as pessoas têm? Jesus mesmo disse que apareceriam aqueles que diriam que nós fizemos muitos milagres, fizemos tantas obras assim assado, e Jesus responde então para elas, nunca os conheci. E Jesus estava querendo dizer com isso que é muito fácil adquirir alguns comportamentos para ser aceitos por determinados grupos, mas ele conhece o coração do homem. Eu penso que se Jesus estivesse andando por aqui e alguém perguntasse a ele se ele era cristão, certamente ele responderia que não. Eu entendo isso não somente no caso de Jesus, como também dos discípulos e os profetas. Eles jamais responderiam isso de maneira afirmativa. Por exemplo, a gente vê alguns relatos lá do primeiro século de alguns religiosos querendo rotular João Batista. E esses caras chegavam para João e perguntavam para ele, você é o profeta que haveria de vir? E João respondia, não. Outros caras ainda perguntavam, é você o Messias? É você o Cristo? E João Batista respondia, não sou. E aí a gente fica imaginando as pessoas perguntando Você é isso? Você é aquilo? Você é não sei o que lá? E a resposta de João era sempre a mesma Não, não, não, não Nos dias de hoje esse rótulo ficou tão comum Que eu já vi até pessoas zombando umas das outras Chamando de cristão eu fico pensando que mesmo que a gente volte para a essência do significado do ser um cristão, que é ser um discípulo de Jesus, não faria muito sentido a gente se denominar dessa maneira, porque nós não somos discípulos de Jesus prontos. Talvez nenhum de nós, nem você ou eu, deveríamos nos colocar numa condição de que nós somos grandes referências do que deveria ser um discípulo de Jesus. Como se um seguidor de Jesus fosse algum tipo de título ou cargo que alguém poderia ter. Ou como se tivesse descido um anjo do céu com carinho e desse assim na minha testa, você está marcado para ser cristão. Então me desculpa, infelizmente não existe isso, cara. E quanto tempo a gente acaba perdendo, afirmando que a gente é isso ou aquilo e no final das contas a gente só perde a nossa própria identidade. Isso me faz lembrar daquela vez em que Moisés pergunta para Deus o que ele deveria dizer quando perguntassem para ele qual seria o nome de Deus. E é aí que ele responde, digam a eles que eu sou aquilo que eu sou. Alguém poderia achar que ele perdeu uma grande oportunidade de se identificar como o Criador de todo o Universo, ou como o Libertador de Israel, ou como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Mas não, foi suficiente para ele dizer que ele é aquilo que ele é. E você? Quem você diz que você é? E se você tem interesse em conhecer outras palavras que se referem a esse conceito de identidade, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!